Eu gosto do poeta muito, de Manuel de Barros, que ele diz que a poesia é vida. Senhores críticos, basta deixar-me passar sem pejo que um trovador sertanejo vem seu pinho dedilhar. Sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do pajéu das flores, tenho razão de cantar. Me chamo Cláudia Lira, tenho 38 anos. Sou natural daqui de Afogados da Engazeira. É, sou divorciada, tenho quatro filhos. Sou formada em História, graduação em História e com especialização em História do Brasil. Comecei a trabalhar no UFPE como auxiliar de serviços gerais. Aí o professor Marcos me pediu para cuidar de, de, outros, de, outros, de outros assuntos. É, comecei a trabalhar na biblioteca, trabalhei com a professora Nália, hoje reitora também, com a, com a assistente social Sandra. Foram momentos que, que me engrandeceram muito, que me fez crescer como pessoa. Hoje sou o preposto da firma terceirizada da Ceval aqui no campus Afogados, onde nós temos 24 servidores, do qual eu sou acompanho, faço acompanhamento deles nos trabalhos de limpeza do campus. Eu tenho um carinho muito grande pelo IFPE Campus Afogados, é, não não só pelo trabalho, mas carinho mesmo como se, é minha segunda casa, porque até porque eu passo oito horas aqui. E a gente ama muito isso tudo. É, eu sou assim amante da cultura popular, da poesia. Na, na verdade, a poesia me norteia. É, é uma um, poesia me dá vida. E a poesia ela não precisa ir longe. Ela não está na, na... Às vezes a gente vai passando no, no, e vê um, um passarinho, vê um mandacaru um florido. E ali tudo tem poesia. Inclusive, quando quando eu trabalhava na biblioteca, eu tive a oportunidade de... Trazer duas mesas de glosa na semana de, da biblioteca, do livro da biblioteca, a gente trouxe duas mesas de glosas para aqui, para a UEF. São poetas, glosadores, que é dado mote na hora, e na hora eles improvisam é, com o mote dado, sem, sem conhecimento do mote. É... Não, só também agradecer ao IFPE, o Campos Afogados, que ele sempre tem essa preocupação de valorizar a cultura. Sempre nos seus eventos, na semana Ciência e Tecnologia, no, na semana do, do Livro da Biblioteca, eles às vezes me procuram, sempre me procuram para trazer poetas da região, que aqui é, a gente fala que é poeta por metro, por metro quadrado. Principalmente em Tabira, São José, Tuparetama, aqui em Afogados mesmo também. Então, o UFPE também tem essa, essa parte cultural, social, que é bastante importante, que eu também gosto muito. O é para mim, hoje é a minha segunda casa. Eu amo, como eu venho trabalhar com o maior amor do mundo. Eu, eu amo, amo esse lugar. Se um dia eu precisar sair daqui, com certeza, um dia eu vou sair, mas vai tar, vou carregar para sempre essa instituição que me acolheu e eu trabalho com, com muito muito carinho aqui, então eu faço parte da IFPE, eu sou IFPE.